O chakra laríngeo. O chakra da garganta possui 16 raios nas cores azul claro, turquesa, lilás e prateado brilhante. O chakra do coração é um lugar de encontro e difusão das energias que fluem descendo do chakra da coroa e das energias que sobem do chakra da raiz, ao passo que o chakra da garganta funciona como uma passagem. O sistema dos sete chakras é subdividido em dois grupos que apresentam ação recíproca, e o chakra da garganta faz parte dos dois. Na qualidade de um dos cinco chakras inferiores, ele se relaciona com um elemento, com uma idade de desenvolvimento e com um sentido. Como o primeiro dos três chakras superiores, ele se relaciona com a expressão transpessoal e com o eu superior, o espírito e a alma. Quando os três chakras superiores estão abertos e se mostram desenvolvidos e equilibrados, costuma-se ter uma percepção mais apurada da necessidade de servir à humanidade, sem viver em isolamento. Serviços prestados à coletividade tornam-se uma parte necessária e intrínseca do desenvolvimento e da percepção da pessoa. Este chakra, simbolicamente, governa a pessoa dos 28 aos 35 anos de idade. A pessoa motivada por este chakra dorme em torno de 6 horas, mudando de lado. A responsabilidade deste chakra está relacionada à expressão das comunicações espirituais. Já sua ligação glandular se faz com as glândulas tireoide localizadas na garganta. A ligação com os corpos sutis é mais intensa com o corpo mental inferior, que apresenta uma textura nas mesmas cores do chakra laríngeo. Quando das comunicações de mentores, os corpos mentais do médium e do espírito comunicante se encontram, tornando possível o repasse da mensagem por meio de palavras. Se houver uma interação ainda maior, envolvendo os chakras cardíaco e frontal, as comunicações serão mais claras e precisas. A paratireoide está contida na própria tireoide e secreta um hormônio que conserva os níveis adequados de cálcio no sangue. A atividade muscular de todos os tipos, incluindo o funcionamento do coração, depende dos níveis corretos de cálcio no plasma sanguíneo. Crianças que não apresentam um bom funcionamento da tireoide sofrem de idiotia, pois que esses hormônios são essenciais para o desenvolvimento do intelecto, o uso das cores para a cura. Toda a gama do azul... Desde o mais fraco até o mais escuro, afeta o chakra laríngeo. O mais recomendado para a cura é o azul lápis lazuli. Turquesa e água marinha são em especial úteis no aumento da capacidade de comunicação diante de grandes grupos. Os professores, escritores e profissionais da mídia podem se beneficiar usando roupas com essas tonalidades e meditando sobre essas cores. A cor prateada também fortalece o chakra da garganta e sempre deveria ser visualizado quando ocorrem infecções na garganta. Todas essas cores afetam a tireoide e a paratireoide.